Oi, meu nome é Leo Azevedo, mais conhecido como Grab, e hoje irei dar algumas dicas sobre feitiço de invocador para suporte. Feitiço de Invocador ou Spell são as habilidades que você pode utilizar para todos os campeões de League of Legends. Normalmente você escolhe antes da partida começar e podendo utilizar de dois feitiços. Temos exatamente nove feitiços, sendo eles Purificar, Exaustão, Flash, Fantasma, Curar. Golpear, Teletransporte, Incendiar e Barreira. Hoje irei dar um foco especial para os feitiços mais utilizados na Season 10 para suporte. O feitiço principal para todos os campeões na rota de suporte é o Flash, menos para Yumi. Com o Flash você consegue promover jogadas agressivas ou passiva. Você consegue atravessar paredes caso tenha range. Lembre-se sempre de utilizar esse feitiço. A duração do flash é de 5 minutos. Vale a pena ficar atento quando o inimigo utilizar esse feitiço. Assim, você saberá a hora exata de partir para cima e ter um abate facilmente. O feitiço secundário vai depender de qual suporte você irá jogar. Exaustão ou incendiar são os feitiços mais utilizados como secundário. Normalmente, eu escolho incendiar quando quero ganhar minha rota já no começo do jogo pois o incendiar causa 70 a 410 de dano verdadeiro, dependendo o nível de campeão e reduz efeitos de cura durante 5 segundos. O tempo de recarga para poder utilizar novamente é de 3 minutos. Eu escolho a exaustão quando preciso parar o dano do inimigo, já que a exaustão reduz a velocidade de movimento em 30% e o dano causado em 40% por 3 segundos com tempo de recarga de 3 minutos e meio. Caso você queira dar mais dano e cortar a cura do inimigo, você utiliza Incendiar. Caso queira parar o dano do inimigo e reduzir a velocidade de movimento, utilize Exaustão. Para suportes que fica mais recuado utilizando de habilidades de curas e barreiras, você pode estar utilizando os feitiços Curar ou Barreira. Esses dois feitiços não são os mais utilizados, mas são ótimos para poder se proteger e proteger seu aliado. O curar você pode utilizar quando o time inimigo tem muito controle de grupo, por exemplo, Ashe, Varus, Nautilus, Brawl, entre outros. Assim você pode falar para seu atirador ir de purificar para tirar os controles de grupo, e você pode ir de curar para evitar que seu atirador morra facilmente. A cura é de 90 a 345 de vida, dependendo o nível do campeão, concede 30% de velocidade de movimento por 1 um segundo a você e o campeão alvo aliado com tempo de recarga de 4 minutos. Normalmente eu utilizo barreira quando estou com um campeão que dá muita utilidade para meu time, porém morre facilmente, exemplo, Lulu, Soraka, Senna, entre outros. Com esse feitiço você conseguirá ficar mais tempo na teamfight e ajudar mais seu time. A barreira protege seu campeão contra 115 a 455 de dano dependendo do nível do campeão por 2 segundos, com tempo de recarga de 3 minutos. Resumindo, caso tenha muito controle de grupo no time inimigo e queira proteger mais seu aliado para que ele não morra facilmente, utilize o curar. Caso jogue com um campeão que dá muita utilidade para seu time, porém morre facilmente, utilize barreira. Não siga esse vídeo a risca, você pode utilizar os feitiços que irá encaixar melhor no seu jogo. Mas vale a pena saber o que cada spell faz para poder adaptar sua gameplay. E assim tendo mais vantagem que seus adversários, mas a grande dúvida é, flash no D ou no F? Deixe aqui nos comentários em qual botão você utiliza esse feitiço. Quer jogar comigo? É só me adicionar no LoL, meu nick é afwgrab. Dê seu gostei e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Dê seu comentário no que posso estar melhorando. Obrigado e até o próximo vídeo, fui!